Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Como é que você tá, meu amigo? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem Graças a Deus, é isso aí Eu tenho que confessar, eu estou viciado Ih, rapaz. É, mano, eu tô viciado nisso E eu, eu queria compartilhar com você, tá ligado? Até mesmo se você tiver uma ideia pra me ajudar Então isso é muito maneiro Como você viu no título aqui, mano Eu tô jogando essa paradinha E eu quero mostrar pra você a minha estratégia O que eu montei até agora, como eu tô fazendo E eu quero saber, mano, tô certo ou não tô certo? Comenta aí, beleza? Então vamos lá, ó. todo Toda parada que eu fiz aqui, que eu criei aqui de gravação, foi é, uma coisa diferenciada que eu fiz aqui. Eu tô fazendo no meu próprio computador. Eu sei que o pessoal joga no tablet ou no celular e tal, mas eu, não é nada profissional agora. Então a gente fez aqui uma paradinha mais light, tá ligado? E eu espero que você goste, mano. De coração, tá ligado? O bagulho que eu fiz aqui pra compartilhar com você. E eu espero que você goste. Se você quer mais vídeo desse daqui, mano, compartilha. Oh, é, compartilha também, né? Eu tô ficando doido. Mano, você comenta aqui, beleza? Rapidão aqui no final do vídeo. você comenta o que você achou. Vamos lá que eu quero te mostrar, mano. Que eu tô ansioso aqui pra te mostrar minhas ideias que eu criei nesse game. Bom, mano, aqui é o seguinte... Estamos na minha tela do meu game. Esse aqui é meu meu layout, meu layout que eu criei com um amigo meu. Na verdade, quem criou para mim foi um amigo meu, o Luiz, ele está no clã aqui também. Valeu, Luiz. E eu modifiquei algumas paradas aqui. Eu quero mostrar para você o que que eu modifiquei e o porquê que eu modifiquei. Vamos lá, mano, ó. É, a gente, ele criou esse layout para mim aqui e tal, né, mano, de eu, eu tô aqui CV7. Uh, deixa eu ver é isso mesmo não um, não é isso ó, cv7 para quem não sabe se você não sabe que eu acho que é muito difícil cv significa o centro de vila eu estou nível 7 no meu centro de vila e eu criei essa paradinha aqui. Mano, Fala aqui, ele comentou assim, ah, Fernando, o cara é muito lixo quando faz isso aqui, ó. Coloca a casinha lá num canto, coloca a casinha no outro. Mas eu achei uma bela estratégia, porque isso leva tempo, faz com que o inimigo demore. Quando ele foca muito aqui no meio da vila, que ele tá procurando, tá vendo aqui o que, que tem que atacar, eu... Fiquei pensando, eu falei, mano, talvez isso daqui pode ser que seja um atraso para ele não conseguir dar 100% na vila. Como é que funciona a porcentagem se você não sabe? Conforme você vai atacando, quanto mais destruição, quanto mais dano você causa pro amiguinho que você tá atacando. E você ganha mais estrelas e consequentemente mais troféus. Quanto menos estrela, menos troféus e e uma grande chance aí se ele não conseguir tirar nenhuma estrela ele dá por perdido né no caso se ele ganhar uma estrela só no game aqui me atacou, ganhou uma estrela, por exemplo ele ganha, ele ganha, da vitória Ganha pra ele, porém ele reduz A quantidade de troféu E de dano que ele causa na minha Vila, enfim, é assim Basicamente esse é o game, então vamos lá Família, eu quero mostrar pra você o que que eu Criei aqui, qual foi minha ideia, vou começar aqui Do centro de vila Que ele falou assim, Fernando Eu não sei, o, o CV Ele é bem importante, mano, quando Você tá, não lembro se é Farmando ou algo do tipo e ele comentou assim que, mano, é muito importante quando você vai fazer... Aí quando a gente chegou aqui e tal, eu falei, beleza, então vamos montar para mim um aqui para mim ter uma ideia. Então foi isso que ele montou, mano, ele colocou o CV no meio, como basicamente todo mundo faz isso. Ele falou assim que o elixir negro, mano, o depósito do de elixir negro é muito importante. E ele falou assim, mano, vamos, ter... vamos colocar ele aqui para dentro junto com o CV aqui e tal, né, mano. Do lado tá o meu rei bárbaro que já tá level 5, mano. Eu mano, eu ruxei muito nele aqui para tentar upar. Tá ligado? Às vezes eu perdi assim. Ó, eu dei troféu de graça para conseguir lixir negro, mano. Porque quando você começa o game, essa paradinha aqui não dá quase nada, mano. É, é essa broca aqui de lixir, ela não dá quase nada para você. Porque você viu que agora eu acabei de clicar nela, ela me deu dois. De elixir negro, então, cara, você tem que ruxar pra conseguir é, o, o rei bárbaro aqui, opar ele legalzinho, né, mano, é complicado. E aí, mano, o que que acontece? Eu vi que o pessoal ataca muito de cima, ou balão, ou dragão e etc, então... Eu coloquei aqui as defesas aéreas aqui próximo, uma da outra aqui do lado do, do CV, porque ele pega um grande é um grande alcance que ele tem. Putz, espera calma aí. É um grande alcance que ele tem, se você reparar aqui, ó, tá vendo esse círculo branco? Ele chega bem longe. Então, basicamente, ele cobriu essas duas áreas aqui. Esse meu ataque aéreo tá nível 4 e eu tenho aqui, ó, essa defesa aérea aqui que tá nível 3 também, que ela pega essa parte de baixo. E aí, mano, o que, que acontece? A defesa aérea também, ela fica muito exposta. Então, eu catei e coloquei a tesla oculta. As minhas duas teslas ocultas no então, nível 3. E eu coloquei uma do lado da outra aqui. Pra ela tentar segurar o máximo que der esses foguetinhos aqui, mano. Pra que eles não possam chegar muito perto da minha vila. Até mesmo, porque isso ajuda muito. O foguetinho, ele é pipoca, meu amigo. Aí também eu coloquei um aqui embaixo, né? Que nem eu mostrei. Mas essa parte de trás aqui eu coloquei esse dispensor aqui O dispensor eu coloquei ele mirando para cima Porque geralmente é, se eles vêm atacar aqui por essas partes aqui ó Aí o dispensor vai empurrar eles E quanto mais ele empurrar, mais tempo dá do minha defesa aérea aqui trabalhando então, mano, do lado eu deixei os, os morteiros, né, mano, um do lado do outro aqui, ó, morteiro defendendo do lado esquerdo e do lado direito pra... É, isso daí é, né, mano, é o basicão mesmo que tem, tem que ter, eu também não tenho muita ideia, eu não acho ele tão forte no começo, eu achei ele bem, até bem fraco, por mais que o meu tá nível 3, eu não, eu não vi ele ainda, só a não ser aquelas caveirinhas, o explode muro... Ele destrói muito rápido e os... Aqueles Smurfs lá, ele também destrói rápido. Fora isso, mano, ele é bem fraquinho. Do lado dele, mano, lógico, eu coloquei a torre da arqueira, tá? Tá vendo aqui, ó, desse lado, dos dois lados aqui, torre da arqueira. Tem a torre da arqueira aqui embaixo. Isso, aí eu coloquei as torres da arqueira, uma em cada ponta, porque elas ajudam, além do ataque aéreo, a defesa aérea, né? No caso, ela também ajuda a pegar o que vem de cima, né? então eu, eu decidi colocar ah tem quatro ó, uma duas aqui ó tem quatro eu decidi colocá-las é, é, elas posicionadas nessas pontas aqui aqui mano tá a torre do mago tá eu coloquei uma em cada ponta porque o mago também ele ajuda a defender quando vem aqueles ataques de cima aqui estão os meus acampamentos eu coloquei dois de cada lado aqui mas porque, sei lá, mais por estética mesmo, não tem muito o que fazer. Mas a minha estratégia é de sempre deixar, tá vendo ó, o elixir, essas, essas barraquinhas aqui do quartel, seria o que? Evitar, quando, é, às vezes você coloca o personagem pra ele atingir certo ponto, mas quando ele depara com essas paradinhas aqui na frente, ele às vezes não foca na onde você quer que ele vá. Então, às vezes isso daqui é como se fosse um espelho pra ele evitar... Que vá até onde... Porque esse rainha aqui é o seguinte, mano. Ele destrói algumas armadilhas. E a maior das armadilhas qual que é? Aquele dispensor, tá ligado? Aquela... Dispensor não. Aquele... Os foguetinhos, tá ligado? Vamos chamar isso de foguetinho. Os foguetinhos, mano, são os mais chatos de você se aproximar. Então quando você usa balão, você usa até mesmo esse dragãozinho aqui. Fica mais difícil de você alcançar... O objetivo, então primeiro se você, você já conseguir destruir aqui o algum foguetinho no caso meu, eu consigo destruir um, um do nível 4, um 5 desse daqui, né e, e aí eu preparo os balões os balões, o que, que eu faço, mano quando eu uso o balão, eu foco nas arqueiras e na torre do mago quando eu destruo o foguetinho né, o foguetinho eu foco neles, porque eles também, mano, são muito difícil se você for tentar roxar direto é, é, no, no foguetinho sem sem focar na torre do mago e na arqueira o foguetinho mano ele vai detonar tudo porque são três ataques em cima dos seus balões então mano eu eu, eu quebrei muito a cabeça porque eu não, não assisto o vídeo então eu vou por mim e eu quebrei muita cabeça é, tentando acertar esse ataque, mano. E por enquanto é assim que eu tô fazendo. O mago, mano, meu mago tá nível 4, então ele já não solta bolinha, ele solta raduque, enfim. Putz grilo. Eu comecei a usar recentemente esses dois aqui, ó. O dragãozinho e o corredor. O corredor, mano, eu tô usando ele agora porque às vezes eu não tava conseguindo... Me aproximar muito de algumas defesas aéreas Até mesmo a Tesla, bicho, a Tesla apelona Então eu colocava ele ali pra correr e tentar alcançar o mais rápido possível Entendeu? Porque eu, por mais que o dragãozinho azul aqui, ele sobrevoa e tal Mas ele, mano, ele pega qualquer coisa Então ele não foca só em armadilha, já o corredor foca, isso ajuda Entendeu? Então basicamente meu ataque é esse, mano Eu costumo usar o, o balão para tentar destruir alguns dos ataques aéreos e algumas das torres e algumas das é, arqueiras e do torre do mago eu uso o quebra muro que é muito importante o quebra muro para mim porque é, alguns algumas partes são muito é, é, tipo, não dá pra você ficar esperando o cara quebrar, mano Ela tem que ser imediata, tá ligado? Se você ficar batendo Ó, vamos lá, eu achei a primeira vila aqui E eu vou atacar, mano Não sei se vai dar bom, mas vamos nessa, ó Beleza, ó, a gente ataca aqui no meio Já deu dano bastante aqui, ó Beleza, Destruir essa parte de trás A gente tá livre, certo? Então, ó, é que porque, mano Eu peguei aqui balão aleatoriamente Tudo errado, mano Então vamos lá, vamos focar agora na torre das arqueiras, mano Vamos atacar pelas laterais aqui e ver como é que vai dar, beleza? Ó, tá vendo? Ó? Às vezes você planeja que ele vai para um lugar, o fila da mãe não vai, bicho. Então é complicado. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo destruir esse murinho. Beleza, vamos colocar um bárbaro aqui para distrair, porque o bárbaro distrai a arqueira, né? E vamos usar o quebra-muro aqui para tentar invadir o. Vamos tentar invadir aqui para destruir esse, essa paradinha aqui, mano, que é muito importante, beleza? Vamos lá, ó, vamos usar o corredor. O corredor foi pra lá, já tá na mão. O corredor. Vamos usar. Ó, tá vendo, mano? A gente tentou dar uma disfarçada, não deu muito certo. Vamos usar outra quebrada aqui por bagulho. Torre da arqueira, ó. Vamos tentar invadir aqui por cima. Vamos jogar aqui os dragãozinhos. Eles não focaram. Vamos meter o rei aqui por cima. Ah, vamos usar os maguinhos. Ó, a Tesla aqui, ó, tá vendo, ó, só esperando. Vamos tentar usar o maguinho pra ver se ele vai lá pra dentro. Ó, meu rei já pegou o rei dele, beleza. Soltou os balãozinhos, vamos meter aqui os quebra muro agora sobrou. Agora vamos deixar a tropa trabalhar, mano, vamos ver o que, que vai acontecer. Tá vendo, ó, a Tesla é muito lascada, mano. Já ganhamos uma estrela, então basicamente a gente tá ganhando. Porém, velho, não é o foco, o foco é tentar um pouco mais. Eu costumo trabalhar com mais balão, mas, mano, é bugu aqui a parada. Não era pra ter acontecido isso. Mas enfim, ó. Nosso Rei Bárbaro tá lá dentro. Assim que der certo, eu já vou ativar aqui a, a função dele. Ele tá trabalhando ali com meus magos. Vamos ver se o maguinho vai... Ó, o maguinho não tá focando no bagulho, ó. O Rei também não. Vai destruir o CV dele. Boa, destruímos o CV. Não vai dar 100% aqui, de certeza. Ou vai? Vai dar 100%? Se o maguinho focar na Tesla, já era. Boa, perfeito. 100%, mano. Show. Eu achei... Que não ia dar certo Eu achei que não ia dar certo, mano Porque Eu... Que nem eu falei Geralmente eu uso um pouco mais de balão A minha sorte é que o rei ali Ele tava bem, ó Topzera no bagulho E adiantadinho ali, deu certo, beleza? No, quando ele tava no nível 5 Você usa uma paradinha dele Que ele fica tipo putaço E destrói tudo que ele vê pela frente, mano Então, basicamente é isso Eu espero que você goste aí, beleza? Bom, eu não falei como profissional nem nada Eu falei como jogador mesmo, ainda tô aprendendo Mano, cara, eu tô level 39, mano Eu sei que, fala assim, nossa, level 39 mano Mas é muita coisa pra aprender Teve um, um o, o meu amigo Lá, o Luiz, ele falou assim pra mim que que ele joga tipo há um ano e pouco Dois anos e, e ele é ruchador De você ver mesmo, moleque é zica E mesmo assim ele fala que tem muita Coisa a se aprender, então é isso, mano Eu espero que você tenha gostado desse tipo De conteúdo, mano, tem uma batalha Que a gente se envolveu aí, que eu espero que você Comente se você quer ver, eu vou trazer Ela pra você ver como é que foi, eu vou mostrar Aqui os moleques do clã, como eles se Saíram na batalha, vamos ver O que, que eles erraram, vamos ver o que eles acertaram O que, que você acha, beleza? Comenta aí, qual que é a estratégia que você você usa também, mano, porque eu quero saber de verdade o que, que você usa de estratégia, você tem um layout, mano vê se você consegue compartilhar ele comigo beleza? Eu vou esperar, hein, mano, eu conto com você, então é isso aí, tamo junto deixa seu like aí, é nóis, valeu até a próxima, aí. tchau, tchau